O Bitcoin está no limite pessoal, essa linha vermelha aqui agora no meu gráfico é a máxima histórica que o Bitcoin buscou lá no dia 14 de abril desse ano e agora após mais de seis meses o Bitcoin está indo testar essa região de novo e a gente vai dar uma olhada aqui agora, será que vai vir rompimento para o Bitcoin? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que está aqui agora no limite da fronteira. A gente vai dar uma olhada aqui que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. Tem bastante coisa interessante para que eu quero comentar para vocês aqui agora e o que, que eu estou fazendo. Então, antes de mais nada, se vocês gostam aqui dos conteúdos do canal, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, é bastante importante. E se você ainda não está participando aí, inscrito no canal, te convido a participar. E também aqui participe ó, do grupo Telegram, são mais de 13 mil pessoas, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo e se você também não assistiu, assistiu aqui o vídeo do professor Edgar Moraes, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Falando sobre análise on-chain, isso aqui é muito importante, pessoal, análise on-chain mostra aqui dá dicas bem importantes sobre o que a gente pode esperar aqui agora do Bitcoin no curto prazo e tá bem interessante essa análise porque isso aqui vai ajudar a gente a entender o que pode acontecer com o mercado porque nesse momento aqui a análise técnica tá um pouquinho conturbada e complicada, a gente tá aqui numa, numa região né testando topo com preço bem esticado, isso aqui pode dar algumas pistas a gente também de coisas que eu até tava desconfiando em relação ao Bitcoin, tá? Então eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, vale muito a pena, inclusive tem uma playlist aqui no canal só com os vídeos do professor Edgar, tá? Eu aconselho você a dar uma olhadinha nesses vídeos para entender entender um pouquinho mais sobre como funciona aí a análise on-chain que vai ser cada vez mais abordada aqui no canal, tá? Então, parabéns professor Edgar pelos conteúdos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, tá? O que a gente pode esperar que é o seguinte, pessoal? A gente tá bem chicado com o preço, tá? Essa verdade aqui numa região é conturbada aqui nesse, nesse nesse topo aqui, na verdade, tá? Então, a o correto aqui, pessoal, tá? Quem comprou Bitcoin muito mais abaixo aqui, como eu, assim, fui acumulando Bitcoin em regiões mais abaixo, e o que eu fiz aqui, eu fui distribuindo distribui um pouco mais de bitcoin tá é, eu fazendo aqui que um pouco seguindo um pouco a minha disciplina aqui de tentar né, botar um pouco de lucro no bolso né e tentar ver se o bitcoin caso a gente não consiga romper que agora eu consigo comprar regiões mais abaixo se o bitcoin acabar rompendo né dependendo da situação ali eu posso né estou posicionando alguns top buys e vendo se compro mais compra cima não teria problema nenhum tá mas para mim é é a minha estratégia que agora no curto prazo tá mas eu não consigo você sair vendendo o Bitcoin de vocês tá eu vou comentar aqui porque também é, a gente tem o indicador de sentimento mostrando que a gente pode ter rompimento para cima tá bom mas eu vou mostrar para vocês também que aconteceu aí aqui nessa região também que a gente teve essa queda do Bitcoin ó algo bem parecido que a gente tá vendo aqui agora que nesse momento aqui agora também tá a gente está esticada com preço Tá, os indicadores bem parecidos aqui também, né, os indicadores de sentimento, a gente pode ter a correção do Bitcoin, tá? então não descartem os dois cenários, tá bom? Eu estou mais de olho, pessoal, sinceramente, para mim que seria mais saudável para poder é, comprar Bitcoin é, é ver uma correção tá? para regiões de Fibonacci, porque antes disso eu não consigo me sentir confortável para comprar Bitcoin, sinceramente. tá? Eu olharia aqui, ó, companheira essas regiões Fibonacci aqui desse fundo, tá, pessoal, até o topo aqui, que a gente atingiu até agora, e ficaria de olho nessas níveis aqui, tá? Primeiro nível aqui é a região de 55 mil dólares nesse momento, tá? Eu até falei pra vocês, 54 pode ser um nível interessante, né? Agora a gente pode atualizar aqui por 55, enfim, tá? E acompanhando também essas médias aí, né? As médias que eu comentei para vocês também. Uh, essas médias aqui eu tô acompanhando a média de 9, média de 21, é média de 50, tá? Então aqui a média de 9 a gente tem aqui na região dos 60 mil dólares, 60.700. mil então É uma média interessante, esse aqui a gente tem um, realmente um... um... Modo bull market mesmo, tá? A gente pode esperar reteste dessa média. Inclusive, o Bitcoin foi retestar, né? Essa média que a gente foi testar várias vezes aqui no, no gráfico diário, né? Que essa média, na verdade, de, de 9 aqui, ela é mais ou menos a média de 21 aqui no gráfico de 4 horas, tá? Então, se vocês olharem essa média aqui, ela faz bastante sentido. É, e aqui essa média de 21. 21 dias aqui no Exponenciais também, que está aqui agora nos 56.400 dólares. Então, para mim, pessoal, que comprar nessa região com, com gráfico esticado aqui, eu acho bem complicado, tá? É, eu acho arriscado, tá bom? É, para mim, compraria Bitcoin rompendo, tá fazendo algum reteste, tendo algum suporte acima, mostrando que vai conseguir ficar acima realmente, porque como a gente tem aqui ó os indicadores de sentimento mostrando, ó, vou dar uma olhadinha aqui nos gráficos de indicadores de sentimento, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó a gente tem pessoal aqui ó o gráfico de uma hora aqui no no TRDR a gente tem aqui o nosso open interest subindo muito tá porque é esse gráfico aqui eu eu puxar o gráfico diário acho que é mais mais fácil para mostrar para vocês aqui aqui estou com um gráfico diário tá outra linha aberta a gente tem aqui o open interest subindo muito pessoal buscando aqui uma nova máxima histórica no open interest então a gente tem quantidade de contratos aqui muito grande abertos no Bitcoin e a maioria são contratos de short tá porque a gente pode ver aqui então a gente tem muito contato aqui de short nesse momento, a maioria, então, a gente está com long short ratio na região aqui, né, próxima de 1, tá? Então, realmente aqui, uh, é, até estava abaixo aqui, abaixo uh, de... Deixa eu confirmar, tá? Esse valor, tá? Tá certo aqui. Então, a gente está agora aqui, um pouquinho acima de 1, tá? Então, o mercado tá mostrando aqui que as pessoas estão interessadas mais em shortar Bitcoin nessa região, tá? É, enquanto aqui, até puxar aqui o gráfico das sardinhas, né, do CVD, a gente tem as sardinhas aqui então também, né, de forma, certa forma vendendo aqui nesse momento, né? É, então assim, o que, aconteceu, o que aconteceu lá, por exemplo, aqui ó, nessa região, né, quando o Bitcoin teve essa queda aqui toda, ó, a gente tava, algo bem parecido, ó, pessoal, a gente tava com long short ratio nessa região aqui, ó, perto de 1 um também, tá? Fiquem atentos aqui com isso. A gente estava com o long aqui, aqui abaixo, abaixo de 1 nessa região aqui, bem próximo de 1, na é verdade. A gente teve essa correção forte de Bitcoin e o open interest também estava bem alto aqui nessa região. Vamos tá? o graph do open interest também, a gente tinha um open interest super alto aqui também. A gente acabou rompendo aqui agora para cima, tá? Então, pessoal, apesar de a gente ver que, que a gente tem aqui realmente uh, mostrando que está bullish a coisa, a gente tem mais short do que, do que long aqui, né? Está com o open interest subindo junto com o preço subindo, mostrando que essa tendência ela é forte para a gente. É, eu ficaria muito, assim, cauteloso porque a tendência a gente ter aqui é muita volatilidade de Bitcoin, tá? Então, não me, não me admiraria, admiraria, no caso, o Bitcoin até fazer um rompimento aqui, né? pegar esse pessoal que está shortando, shortando aqui, liquidar essa galera e depois jogar o preço para baixo aqui ainda, tá? Para poder pegar o máximo de liquidez possível, tá bom? Esse aqui é um cenário, cenário possível de acontecer para o Bitcoin, tá? Ele dá seu rompimento aqui, um falso rompimento, pegar... E acabar liquidando shorts, né? O pessoal acaba botando seus top loss aqui acima da região de 55 mil, 65 mil dólares. O Bitcoin lá buscar essa, essa liquidez e depois jogar o preço para baixo. Então, para mim, com o Open Interest aqui muito uh, elevado para mim mostra para mim que vai ter muita volatilidade de mercado então tem que ficar com muito cuidado pessoal cuidado com alavancagem eu não aconselho aqui nesse momento não tô alavancando Bitcoin tá de nenhuma forma ou shortando ou fazendo long eu tô só gerenciando aqui é né, o meu risco botando um pouco de lucro no bolso Caso o Bitcoin acabar fazendo essa, isso aí, ele acabou buscando regiões mais abaixo, eu vou poder co recomprar né, com os lucros que eu consegui é, é, acumular. Se o Bitcoin romper e conseguir fazer um suporte bom, eu vou recomprar mais acima mas sem problema nenhum. Tá? É, é ter totalmente calma nesse momento aqui, porque o mercado está ansioso aí também com essa questão do ETF. E para mim, esse ETF, na verdade, né, não, não significa tanta coisa assim, pessoal. Né? A gente está falando de ETF de futuros, não né? ETF de spot. Tá? Então, não é a, a, o ETF que a gente está realmente esperando aí para o Bitcoin, tá bom? E não vai, na minha opinião, uh, diretamente impactar o preço, mas bota mais um pouco de euforia né, e otimismo no mercado. A gente também tem aqui ó, uh, a gente tem o, o, aqui o Crypto Fear Greed Index, né, na região de extrema ganância, 82, tá? Então isso que bota bastante risco no mercado. Eu realmente uh, aconselharei a vocês ficarem cautelosos aí, tá? Essa é a minha, minha recomendação aí, porque quando a gente vê isso aqui, é realmente... O, o risco, né, o, o risco pro Bitcoin está extremamente alto, tá bom? Então para mim a estratégia aqui agora é das baleias aqui no, no curto prazo, realmente é botar elas é botarem liquidez no bolso, tá? Porque a gente vai ver, a minha expectativa é ver, ver aqui uh, uma nova máxima histórica do Bitcoin, tá? Ainda mais o que eu tô vendo no mercado, vou comentar para vocês daqui a pouquinho o que, que eu tô vendo aqui. Na verdade eu vou entrar aqui direto que eu tô de olho, ó. Primeiro, pessoal, a gente tem o índice do dólar que tá para mim, ó, tá caindo forte aqui, tá? A gente inclusive perdeu aqui, tá tendo um suporte nesse topo anterior aqui, caiu bem forte, isso aqui deu uma, um, um sinal positivo, mas a gente está numa tendência de alta ainda, tá, o índice do dólar, então, enquanto a gente não perder aqui, né, por exemplo, esse, esse fundo aqui nessa região aqui dos 92, 92 aqui mais ou menos, pessoal, acho bem complicado, tá, é, a gente está numa tendência de alta aqui para o índice do dólar, que ele mostra a força do dólar em relação a outras moedas aí, tá bom, mas... A gente vê todo o problema lá nos Estados Unidos, né? Com a impressão de dinheiro, a inflação com certeza está acima do que os caras colocaram no, no, nos números ali, tá? Então, é, eu realmente aqui uh, tá me deixando um pouquinho preocupado isso aqui, né? Mas para mim, ainda estou com fé que o Bitcoin, a gente vai continuar com esse, com esse bull market, tá bom? Estou é, mais otimista, mas agora aqui no curto prazo, né? No médio prazo otimista, médio longo prazo, até dezembro, janeiro ali, eu vou estar, tá, estou é, ainda otimista com, com o que eu vejo que eu espero o Bitcoin mais agora aqui no curto prazo pode ter muita armadilha então fiquem atentos aí não saiam alavancando me aconselho, aconselho vocês aqui agora é quem não tem experiência com alavancagem tá é muita experiência mesmo e não ou não quer arriscar aqui enfim não quer dormir tranquilo tem que cuidado não alavanquem, pessoal esperem aí uma, uma uma região de suporte legal ou lá embaixo para poder comprar regiões Fibonacci junto com as médias né ou com liquidação inclusive também acontecendo Tá? ou vocês vão, uh, no caso, uh, esperar aqui, no caso, um rompimento com um suporte acima, tá? Então, é isso que eu estou aqui de olho aqui agora. Então, o índice dólar está para mim mostrando aqui que a gente tem, nesse momento aqui, tá extremamente, está bullish, né? A gente está tendo essa correção aqui do índice dólar, está interessante. A SP500, pessoal, está muito bacana também aqui, tá? A SP500 a gente está tendo aqui, ó ela rompeu regiões aqui interessantes, ó, de, de seria uma certa resistência, que era um suporte de resistência, agora provavelmente vai virar um suporte de novo, querendo fazer uma nova máxima histórica na sp 500 isso aqui para a gente dar uma, uma certa é, otimismo aqui para a gente também, tá? a gente vê que se a sp 500 for bem, o Bitcoin provavelmente vai também e, é, e ainda é melhor que a sp 500 tá, pessoal. Isso mostra para a gente que as pessoas não estão interess, interessadas em segurar a dólar, estão interessadas em botar no mercado, porque o dólar tá perdendo cada vez mais valor tá então isso é, é interessante acompanhar outro gráfico que eu consigo você acompanhar também aí é o esse gráfico aqui da marca total aqui né do, do, do de criptomoedas, que tá aqui agora esse aqui na verdade é, o, é, é esse aqui é excluindo o Bitcoin tá de pegar aqui o total uh, esse aqui é o, o max total que tá aqui agora ó, fazendo praticamente pessoal a gente fez uma nova máxima histórica aqui tá nesse nesse gráfico tá esse aqui é o gráfico Uh, do capitalização de mercado de todas as criptomoedas aqui que atingiu, ó, nesse, nessa, nessa região aqui, atingiu o total aqui de 2.61 trilhões aqui, tá? Então, na, na máxima aqui nesse candle, tá bom? Então, bem interessante, a gente atingiu uma nova máxima histórica aqui, né? muito rápida, na verdade, né? Bateu lá em cima e acabou. Uh, então, assim, a gente acabou no total uh, de criptomoedas que existem no mercado uh, então, criptomoedas vezes a capita, a, o total, o preço delas, a gente tem a captação de mercado total. Então, a gente tinha uma nova máxima histórica, mas a gente não conseguiu ficar acima aqui dessa região, né? que a máxima histórica anterior foi aqui na região de 2.57. Então, aqui agora, nesse momento, a gente está em 2.54 trilhões de dólares. Então, seria interessante fazer uma nova máxima histórica aqui, realmente, isso aqui pra que realmente mostra para a gente que poderia ter é, o, né, o, o Bitcoin aqui fazendo o mercado em si subindo tá até tem um gráfico aqui do Bitcoin vocês se conseguem achar esse gráfico aqui do Bitcoin agora eu tô lembrando aqui é Bitcoin Market Cap eu achar esse gráfico aqui para mostrar para vocês uh, agora eu tô até agora eu tô achando esse gráfico aqui que eu, a gente pode ver também a capitalização de do mercado do Bitcoin mas se eu não me engano a captação de do mercado do Bitcoin já atingiu uma nova máxima histórica tá pessoal então a gente tem a quantidade de bitcoins que ia que estão em circulação vezes o preço, a gente já atingiu uma máxima histórica, tá? Isso é um sinal positivo também, tá? Então é um já é uma de certa forma um presságio aí que a gente pode muito em breve romper. Mas é que agora nessa região de que o Bitcoin é esticado, eu ficaria bem cauteloso. Eu não aconselho comprar nessa região, eu esperaria tomar uma decisão ou do rompimento aqui do Bitcoin dessa região, tá rompendo isso aqui, né? com um certo um volume, tá, pessoal? Rompendo com volume, isso é bem importante a gente poder buscar um suporte mais acima, né? Você pode fazer um stop-buy ali, né? Eu botaria um stop-buy, por exemplo, na região acima dos ali dos 67 mil dólares, dependendo ali, se você estiver dormindo e quiser comprar, não um possível rompimento, tá? Mas ainda assim, pode ser arriscado a gente fazer aquela subida e depois a porrada para baixo, tá? Então, vale a pena acompanhar o volume, né? Quem quiser aí, realmente ficar atento aí, é, tem que ficar de olho mesmo, mercado sem dormir, pessoal, né? Ficar de olho mesmo aí, botando alguns alertas, ou bota um alerta ali né? e tenta acordar aí com, com, com o celular tocando, né? Então, pessoal, aqui nesse momento ficaria bem cauteloso, tá? esse aqui eu estou de olho aqui agora, o Bitcoin. Não estou uh, alavancando nesse momento, estou realmente esperando aqui uma decisão, tá? Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos, de uma hora, se tem uma, uma coisa interessante. tá está formando aqui no gráfico, no gráfico de 15 minutos, a gente tem, na verdade, essa, essa, essa bandeirinha aqui agora, nesse momento. ó Bandeirinha interessante para a gente acompanhar. Olha só a volatilidade de Bitcoin, pessoal. Está bem complicado aqui de operar nessas né? faixas aqui, a gente tem muita volatilidade. Alguns candles aqui, na verdade, estou olhando o stamp, tá? No mercado futuros não teve esses candles, como esse aqui, por exemplo, tá? Então, esse aqui é realmente um candle bem bizarro. Essa sombra aqui, a violinada, não existiu. Então, eu gosto de acompanhar esse gráfico aqui da Bitstamp, porque ele é um gráfico mais antigo, enfim. Mas tem umas violinadas como essa aqui também, ó. Bem estranho. Tá? Então, uh... Mas assim, pessoal. Então, aqui agora, nesse momento, eu esperaria a gente buscar essas... Essas, essas regiões de Fibonacci, tá? Que pode ser que não aconteça, tá? Não é garantido, Estou falando para vocês que... Onde eu ficaria mais confortável de buscar, de, de, de comprar Bitcoin? Inclusive a gente tem aqui um reteste dessa, e poder retestar essa linha de tendência aqui também, ó, tá? Essa linhazinha aqui a gente poderia retestar essa linha aqui, ó, vermelha, né, que seria nessa região aqui próxima e aí, aí dos 62 mil dólares. Também poderia ser talvez uma, uma uma uma compra interessante. A gente tem topos aqui, né, anteriores também nessa região, tá? Então uh, vai depender muito também dos do indicadores de sentimento. Mais para mim, pessoal, nessa região que a gente está aqui agora, quanto mais Bitcoin subir, né? Próximo aqui dessa região e ainda mais subindo aqui um pouquinho mais sem volume, a gente pode ficar mais cauteloso, tá? Porque quando romper, vai romper com volume e aí sim a gente vai poder ter uma, uma certa forma, uma confirmação. E uh, se a gente segurar ali na, em regiões mais acima, conseguindo fazer um suporte, vai ser bem interessante. Com certeza, o Bitcoin pode explodir muito forte. Mas aqui agora, nesse momento, é bem arriscado mesmo, tá? Fiquem de olho também no Ethereum, pessoal. O Ethereum que tá querendo romper essa linha, essa linha de resistência aqui também, tá? Então, o Ethereum rompendo isso aqui, ele pode dar um sinal para o Bitcoin. Tá? outro gráfico que eu estou acompanhando aqui agora. ele dentro, Fazendo esse rompimento aqui com o volume também, a gente pode ter um sinal que, que, que, o, que o Bitcoin pode fazer o mesmo. Tá? Ah, obviamente, aqui não estou falando de máxima histórica. O Ethereum teria que buscar aqui a máxima histórica do Ethereum foi na região aqui dos, dos 4.380 dólares. Né? Mas aqui, ele rompendo essa linha, seria um sinal interessante. Aqui, fazendo pivô de alta no Ethereum, pode ser algo interessante. Mas a gente tem a dominância aqui subindo muito forte, pessoal, tá? Então, aqui, as, as altcoins estão sofrendo bastante em relação ao Bitcoin, né? Então, uh, várias pessoas até com amigos meus falando, pô, André, minha quantidade de Bitcoin, em, em geral, aqui, eu perdi muito em Bitcoin, até tá? em, em dólares, eu acabei não perdendo, mas em, em Bitcoin, no final, uh, acabei perdendo. E essa que é, é verdade, pessoal, tá? Se vocês pensarem em Bitcoin, tem que pensar em Bitcoin, não é dólares, né? O dólar... Cada vez mais, pessoal, não é tão importante. Importante a quantidade de bitcoins que você tem. tá Então, isso que eu aconselho, aconselho você acompanhar aí nossa, na sua carteira, né? Quanto de bitcoin você tem, não quanto de dólar, porque o bitcoin vai buscar aí, né, a, a minha expectativa é buscar pelo menos a, a faixa dos 100 mil dólares até dezembro. Né? Mas vamos acompanhar que agora, que é uma região que está bem bem a, a complicadinha, tá? Mas essa aqui é a dominância subindo, tá? Me trazendo um pouquinho de esperança aqui também, tá? Então, tá me dando uma certa uma... a gente é otimista aqui com o mercado em geral. Então, pessoal, resumindo aqui o vídeo, tá? Eu estou otimista, mas estou também aqui um pouco cauteloso por causa da... a gente tem aqui por causa das... indicadores indicador de sentimento aqui com o Open Interest muito, muito elevado, tá? Regiões aqui, como eu mostrei para vocês, né? De máxima histórica, a gente está buscando máxima histórica de novo aqui no, no Open Interest, né? Na faixa aqui de 11 bilhões aqui de dólares, né? Então isso aqui vai levar a volatilidade de mercado, como a gente viu aqui, por exemplo, nessa faixa aqui, ó, nessa região... É, que inclusive aqui é um nível interessante, ó, uma região de mais ou menos quase uh, 9,5 bilhões, aqui a gente teve uma, uma resistência, certa forte, força aqui no Open interest, né? agora aqui a gente está retestando essa máxima histórica aqui, que foi também de 11 bilhões, tá? então uh, aqui a gente pode ter porrada né, do Bitcoin querendo uh, fechar posições dos dois lados, tá? então fique bastante uh, cautela aí, para vocês não pe serem pegos de surpresa, tá bom pessoal? Então essa é uma visão geral minha aqui, tá? eu acabei distribuindo Bitcoin, distribuí mais um pouquinho, Vou guardar aqui, se tiver um rompimento, vou comprar mais acima sem problema nenhum. Se tiver correção, eu vou comprar mais abaixo. Essa é a minha estratégia aqui agora para o curto prazo, tá bom, pessoal? Então, muita cautela para vocês. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Participem do grupo, tá? A gente vai se falando aí muito em breve aí para mais vídeos aqui do canal. Muita coisa nova por vir aí, pessoal, tá? Então, se inscreva, deixa o like a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço!